Olá! Neste vídeo eu irei ensinar vocês como fazer emblemas para o seu jogo do Roblox. Jogando o Roblox, você já deve ter se deparado com mensagens que aparecem no canto inferior direito da tela. Elas são os emblemas do jogador. Podem ser criados e dados ao jogador como uma forma de recompensa ao realizar uma ação. E eu vou ensinar como fazer emblemas funcionais neste vídeo, como por exemplo um emblema que é concedido quando o jogador entra ao jogo, um emblema que é concedido ao tocar em um bloco Ou até mesmo um emblema que é concedido ao clicar em um botão um máximo de 5 emblemas podem ser feitos gratuitamente no Roblox em 24 horas E após isso você deve pagar uma taxa de 100 Robux graças à nova atualização Então ficou interessado, quero encher o seu jogo de emblemas Assista o vídeo até o final e se gostar, deixe o seu gostei no vídeo Então só entro Então a primeira coisa que você vai precisar para criar um emblema no Roblox é um jogo Após a criação do jogo devemos certificarmos que ele está publicado no Roblox Clicando em arquivo e clicando em publicar E então após a publicação do jogo você deve acessar o site do Roblox E clicar em criar que está localizado na barra superior do site A página de desenvolvimento da Roblox abrirá Você deve ir no jogo que você deseja criar o emblema e clicar na engrenagem e, então aparecerá uma opção chamada create badge clique nela, a página de criação de emblemas do Roblox abrirá nela você poderá definir o nome do emblema e também se poderá colocar alguma descrição e escolher uma imagem para o emblema e colocá-la aqui e então clique em preview, então aparecerá uma prévia de como ficará o emblema para você poder criar o emblema E os cinco primeiros emblemas Você pode criar gratuitamente No Roblox então, A partir do sexto emblema Você terá que pagar uma taxa de 100 robux por emblema Clique no botão verde E o emblema aparecerá na lista de emblemas Clique em seu nome Para poder abrir sua página E aqui está a página De nosso emblema Agora ensinarei vocês formas para obtê-lo no jogo E uma forma muito utilizada Em jogos, o bloco fica escondido e quando as pessoas tocam eles ganham o emblema então vou fazer um bloco aqui para isso irei adicionar um script neste bloco, eu irei colocar um evento para quando ele ser tocado, execute uma função e ele mande para essa função o que que tocou no bloco, e se o que tocou for um jogador, eu quero que ele acesse o serviço de emblemas da Roblox, pode ser acessado com game, dois pontos, jet service bad service neste serviço do Roblox nós temos uma função chamada Award Badge. Ela dá o emblema ao jogador mas precisa do ID do jogador e do emblema. Para conseguirmos o ID do jogador, criar uma variável, pegar o personagem e usar a função JetPlayerFromCharo, que from character que nos informa o jogador que controla o personagem que tocou no bloco. Na função colocar jogador.UserId, que é o ID do jogador. Inserir uma vírgula para separar os argumentos e colocar o ID do emblema. Para conseguir ele, basta na página do emblema e selecionar os números do link, clicar com o botão direito e copiar e colá-lo aqui. E também devemos verificar se o jogador ainda não tem um emblema. Para isso, devemos usar a função If Not e acessar o serviço do Roblox, que nele tem a função User Has Bad, que verifica se o jogador tem um emblema. E também nessa função deve-se informar o ID do jogador e do emblema. Só copiar e colar os argumentos. A script deve já estar funcionando. Lembrando que ela estará na descrição do vídeo Ao tocar nele nós iremos conseguir o emblema Como vocês podem ver funciona perfeitamente Mas nós podemos personalizar ainda mais os nossos emblemas Por exemplo fazer um que é dado quando o jogador entra no jogo Adicionar um script no server script service Que dá um emblema sempre que o jogador entrar no jogo Para isso a gente deve acessar game.players e no evento Player Added, que é acionado quando o jogador entra no jogo. então, sempre que algum jogador entrar, vamos repetir o mesmo processo de acessar o serviço e verificar o um emblema e então dá-lo ao jogador. Mas para diferenciar, eu criei um outro emblema chamado Você Jogou para ser concedido ao entrar no jogo. E eu coloquei o ID dele no script. E quando eu entrar no jogo, devo ganhar o um emblema Você Jogou. Muito jogos usam para verificar a quantidade de jogadores únicos que já entraram no jogo. Tá, como podemos ver, são muitas as possibilidades. Agora, como fazer um emblema que é ganhado quando algum jogador clica em um botão na tela. Para isso, vou criar uma Screen UI, para um Text Button, dar uma personalizada nele, que ninguém merece, ficar com o botão padrão do Roblox. E, então, adicionar um Local Script, que basicamente vai ser um, uma função que vai ser acionada quando o jogador clicar com o mouse ou clicar com o dedo na tela se ele estiver no celular. E então adicionarei a, vari a variável jogador, que é basicamente o jogador em que o script está sendo executado. E aí é só se acessar o sistema do Roblox de emblema e verificar se o jogador não tem um emblema. Eu criei um outro emblema que se chama secret eu irei pegar o id dele e colar aqui. Mas tem um pequeno problema essa função de conceder o um emblema ao jogador pode ser acionado por script do servidor o que significa que nós teremos que usar um evento remoto que passará a mensagem para o servidor conceder o emblema para o jogador a gente basicamente vai lá no evento e aciona ele com o Fire Server e junto informamos o id do emblema para usá-lo como argumento devemos criar um script do servidor e escrever neste script do servidor nós iremos verificar quando o evento for acionado e uso o parâmetro player do Roblox para saber o jogador. E coloco o nome id no segundo parâmetro, que é o id do emblema que foi passado pelo script local. E aí basta acessar o serviço de emblemas do Roblox e conceder o emblema ao jogador. Então a gente dá o emblema com o id que nós fornecemos aqui para o jogador. Então logo se nós clicarmos aqui, nós iremos receber o emblema secret. E além disso, também muitos jogos têm o um emblema que é concedido quando o jogador está num servidor que tem o dono do jogo. Basta adicionar um script no Server Script Service. Primeiramente, vamos criar uma tabela com os nomes dos donos do jogo. Uma tabela ou table no Roblox pode ser iniciada ou finalizada com, com o símbolo chave. E então, basta colocar o nome entre aspas dos donos do jogo. Então, sempre que um jogador estiver num servidor em que eu estou. Esteja, vão ganhar o emblema mas também é possível adicionar mais pessoas basta adicionar ponto e vírgula e o nome da pessoa aqui embaixo vou usar um loop while true do que é um loop que fica se repetindo infinitamente e vou falar para ele se repetir a cada um segundo para poder não lagar tanto e neste loop infinito eu vou pegar cada elemento daquela tabela vou fazer com que o jogo verifique se, na lista de jogadores se tem alguém com, a, com o nome da tabela vamos fazer aqui um comando que pega todos os Jogadores do servidor vamos acessar o serviço de emblemas da Roblox e então vamos verificar se os jogadores eles ainda não têm o emblema e se ainda não tiver o emblema, nós vamos dar o emblema. Criei o um emblema especialmente para isso. Vou copiar o ID dele e colocar no script. Então, gente, eu estou aqui no jogo. Como vocês podem ver, só tem eu aqui. Então, normalmente eu não tenho emblema, mas quando minha conta secundária entrar, eu vou ganhar o emblema conhecido os donos. Tá, e para finalizar agora eu vou fazer um emblema concedido quando algum jogador atinge uma certa quantidade de moedas no jogo. Basta adicionar um script no server, script service. Vou fazer outro loop infinito a cada um segundo. Neste loop eu quero pegar todos os jogadores que tenham no jogo. Então eu vou verificar se as moedas dos jogadores são maiores ou são iguais a 50 mil. E aqui vocês mudam a quantidade de moedas para receber o emblema. E aqui vocês mudam pro nome da moeda que você usa no seu jogo, bora acessar o serviço Verificar se os jogadores Ainda não têm o um Emblema, então Dar o emblema ao Jogador, criei o um emblema chamado 50 mil moedas e vou pegar o ID Dele e colocar aqui no script Como vocês podem ver eu tenho 0 moedas Então eu não vou ganhar o um emblema, mas assim que Eu atingir a marca de 50 mil moedas Vocês verão que eu irei Receber o emblema, enfim Essas são algumas das diversas Maneiras de recompensar o jogador com emblemas. Além disso, o código dos emblemas pode ser facilmente implementado em sistema no seu jogo. Então, gente, este foi o vídeo. Se você deseja assistir mais tutoriais de Roblox Studio no canal, basta se inscrever. E se gostou, não se esqueça de curtir o vídeo, pois isso ajuda bastante. E compartilhe com seus amigos que gostam de Roblox Studio. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Então eu vou indo nesta. Valeu, e Tchau!